Vai lá produção, bota aí o nosso querido Rogério Tobias para a gente poder conversar um pouquinho aqui no programa Negócio Fechado nessa, uh, nessa manhã de quinta-feira. Seja bem-vindo, meu querido professor Rogério Tobias, como é que você está? Bom dia, chega junto aqui no nosso programa, espero que as coisas estejam bem por aí. Como é que você está? Bom dia, Frile. bom dia a todos aí. É um prazer muito grande estar com vocês. Aqui estamos com o céu nublado, as crianças... Na escola, o barulhinho aqui das crianças gritando, gritando, nada mais prazeroso do que Ei, isso, né? Coisa boa! Quem diria que iria sentir falta das crianças gritando na escola, hein, professor? Quem diria? Antes era reclamação, Ei. pô, esses meninos não param de gritar, agora é um prazer vê-los gritar, oh, viu? Que coisa boa, viu? E que bom, né, que a, as coisas estão voltando ao normal, né, professor? É isso, é, isso é muito bom, né? O 22, o ano de 22 promete ainda mais, né? Ainda mais coisas boas. Né? Estamos retomando as economias sendo retomadas, apesar dessas é, limitações aí como a própria guerra que você acabou de citar. Mas a gente tem que ver o lado positivo, né? aquilo que está funcionando bem e dá, fortalecer essa, essa coisa. Né? Não podemos deixar que alguns fatos mesmo que complexos, né? atrapalhem aí a nossa vida, né? Por buscar realmente os aspectos positivos. E na área empresarial é a mesma coisa, né? É isso aí. Vamos lá, vamos trocar uma ideia aqui. O Santo tá perguntando aqui no caso do que eu falei, onde vai ser o nosso jogo treino? Ô Sandrão, vai ser lá em Lowell, né? Vamos lá pra Lowell pra, pra jogar contra o Santa Cruz. Jogar não, treinar, né? Vai ser de caráter só de treino mesmo, tá? Tem jogo, jogo. É treino, claro, avaliando os atletas também. Meu querido professor, vamos lá, vamos bater um papo aqui hoje, né? Ah, sobre a empresa que aprende. Interessante esse título, viu? A empresa que aprende. E por que, que você recomenda que as empresas devem aprender com o mercado? É, a questão é que muita gente está acostumada a achar que, que o aprendizado hum. vem é, da faculdade, vem de, da, da universidade... Mas, na verdade, nós, a, a universidade... Tem um professor aí de Harvard, que é pós-doutor, é um, talvez a figura hoje mais poderosa em termos de, de empresa, e ele vai de, de empresa em empresa, né ele vai ver o que, que as empresas têm captado do próprio mercado. Então, ele capta, ele tira dessas empresas aquilo que as empresas aprendem. É, tipo assim, ele põe uma calça jeans lá e vai bater de porta em porta nas empresas, e se apresenta e fala, eu queria saber o seguinte, o que o mercado tem ensinado para vocês? O que vocês têm aprendido com o cliente? O que vocês têm aprendido com as reclamações? O que vocês têm aprendido com as dificuldades, com a pandemia, com a pós-pandemia? Então, na verdade, a empresa ela é uma captadora de conhecimentos. E a universidade, os livros, né, são captadores de conhecimento da empresa. Então o que na verdade existe é uma troca de conhecimentos. O mercado nos ensina, ensina a empresa, a empresa ensina a universidade. Então isso é muito bacana porque o pessoal acha que o, o, o conhecimento nasce de, de, um, de um Não, o conhecimento, o conhecimento nasce lá do cliente, aquele que compra ali o seu centavo de dólar ali e que reclama e que acha bom e essa, isso aí vai crescendo esse conhecimento. É muito bacana isso, né? A empresa que aprende aquela empresa que o cliente ensina para ela como fazer. Legal isso aí, né? Tem que ter humildade, né, professor? É, exatamente. Se você não tiver humildade e achar que a sua empresa é a que manda, a sua empresa é aquela que, é, que determina, é aquela questão das regras, né? As regras têm que ser aquelas que defendem o cliente e não aquelas regras que defendem a empresa. Normalmente as empresas fazem regras, normas, etc., se protegendo. Então, se você fizer essas normas dando espaço para os clientes, você tende a aprender com esses clientes. E para aprender tem que ter humildade. Todo aprendizado, Freely e todos, é, vem de uma humildade. A humildade é o caminho mais próximo da aprendizagem. Ô, ô, professor, a pessoa que tem aí o seu business, o seu negócio, é, como é que eu posso perguntar aqui para você? Essa pessoa que já está no mercado, é preciso que ela sempre repense o seu negócio? Ou o seu próprio negócio? Isso é importante? E se é importante, por que, que é importante? Vamos dizer assim. Ah, Freele, é, é importante sim. É importante porque a gente vê ainda muitos empresários, muitos empreendedores, empreendedores novos, né? Uhum. É, acharem que, como deu certo o seu negócio, que aquele negócio tem que continuar eternamente. Então aí falta humildade, hein? Ele acha que, ah bom, se o meu negócio está dando certo, eu não vou mudar, eu não vou mexer. Uhum. E ele começa a, a se trancar, ele começa a achar que ele é que dá a bola. Entendi. E, na verdade, ele é que aprende aquilo que nós falamos antes. Né? Então, nós precisamos mudar a empresa, nós precisamos repensar o nosso negócio, nós precisamos verificar o seguinte, tudo bem, deu certo até aqui, e no ano que vem? E no mês que vem? Será que o que eu estou fazendo hoje, efetivamente, é o melhor? A questão é que o mercado muda muito rapidamente. Com ou sem pandemia... As pessoas mudam. Aquele menino que hoje é um, é um jovem que o pai compra para ele, daqui a um ano, dois, ele é o consumidor. E ele tem novos desejos. Ele tem novos comportamentos de compra. E se a empresa fica parada, fala, eu dei certo, eu sou assim, daqui a uns dias ele não é reconhecido mais como uma empresa. Entendi, uau. Bom, você que está acompanhando o programa, estou conversando aqui com o professor Rogério Tobias, professor universitário, consultor de empresas, tem ajudado aí dezenas de empresas a mudar o seu curso para o caminho certo, né? É, sair de um estágio para outro estágio, enfim, ajudando CEOs de, de, de vários lugares do país e do mundo também. Agora, o que, que significa as empresas abrirem ou, ou fecharem o seu leque, né? E vai muito disso que você falou aqui, repensar o próprio negócio. Se a pessoa não repensa, de repente vai ficar no seu mundinho ali, aquela coisa toda, como você falou. Muito bem, vamos lá, né, gente? Seguir aqui, peço perdão a você mais uma vez, porque essa a internet está judiando com a gente hoje, né? Fazer o quê? É, paciência é uma virtude, vamos que vamos. Deixa eu, acionar aqui. Deixa eu acionar aqui o nosso querido professor Rogério Tobias mais uma vez para a gente continuar o bate-papo. Professor, desculpa, peço perdão aí por conta dessa conexão que acabou caindo aqui, mas reestabelecendo agora. Era só o que me faltava, viu? Mas tudo bem, paciência. Vamos lá. Eu perguntava para você, professor, sobre é. É, o que, que significa as empresas abrirem ou fecharem o seu leque, né? O que, que significa isso? Isso, então, a gente estava comentando, é importante que a empresa saiba o um momento de crescer, uhum. e ela saiba o um momento de esperar, isso está até na Bíblia, então a gente tem que tomar cuidado o seguinte, o negócio está precisando crescer, uhum. e aí a pessoa fica segurando, dizendo não, não vou crescer não, porque isso é um perigo, porque pode ser que não seja o momento, então o que, que acontece, a empresa não expande a sua atividade. E muitas vezes é o momento, ah, o trabalho que ele está desenvolvendo é bom, os clientes aprovam o trabalho que ele desenvolve. Então ele pode abrir uma segunda loja, ele pode ampliar a loja dele, ampliar não só fisicamente, mas ele pode ampliar criando sites, ele pode ampliar, ampliar criando outras formas de entrega, bacana. Então ele tem que crescer. Chega um momento na nossa vida que nós temos que sair da, da puberdade e irmos para a fase adulta. Não dá para segurar. A não ser que você fique uma pessoa para trás. Uhum. Então as empresas têm um momento de tem que saber que momento é esse, olha, é a hora de eu investir. Eu... E nos Estados Unidos, diga. Não, eu ia perguntar, como é que eu sei essa hora, professor? Como é que eu vou como é que eu vou saber que é esse momento? É esse esse é o grande é o grande desafio. Porque à medida que as coisas começam a se desenvolver, à medida que começa a dar fila, à medida que começam os clientes... Inclusive, as reclamações, quando aumentam, pode ser um sinal. É mesmo? Peraí, se eu tenho reclamações demais, pode ser que eu tenha clientes crescendo. Eu tenho um crescimento de clientes, então vai crescer. A gente chama de dashboard, né? Os homens americanos chamam de dashboard. Eu tenho que colocar isso no computador e fazer um cruzamento de informações. Peraí, o meu faturamento está crescendo. As reclamações estão crescendo, os elogios estão crescendo. É, está começando a ter um negócio é, é, chamado ruptura. Começa a faltar produto nas gôndolas. Começa a ter... É, cai sinal. Isso quer dizer que está na hora de eu começar a fazer algum tipo de ampliação, de crescimento, porque a empresa está se desenvolvendo. É igual o filho quando começa a desenvolver e os pais não reconhecem. O tratamento tem que ser diferente. Excelente, excelente pergunta aí, hein? essa, Bacana. aliás, inclusive. Então, quer dizer, que momento que é esse? Sim. Então, nós temos que estar ligadões, né? o tempo inteiro ligado na sua própria empresa para você identificar, converse com os funcionários, fala como é que estão as coisas. Nossa, tem muita gente querendo, tem muita fila, tem muitos pedidos. Opa, então, quem sabe é hora de, de ampliar um pouco. E esse, o quanto ampliar, vai depender do seu, é, da sua capacidade de funcionários, da sua capacidade de investimento, de uma análise da região. A região está crescendo. Pode ser um, um, um fato interessante. Você tem uma farmácia, você tem é, uma loja de roupas e a região começou a crescer. Tem um condomínio novo, tem um estádio novo. Aí você fala: opa, eu estou, eu quero, eu, eu preciso, tem hora que não tem jeito. A gente tem que crescer. Porque se entendi. você não crescer, alguém vai tomar o seu espaço. Entendi, entendi. Interessante demais. Então, vamos abrir o leque. Que legal isso aí. É, é, mas também a pessoa, o empresário, né vai ter o feeling, né? Ou não? Eu não sei, é tão complicado assim, professor? A pessoa talvez não perceber que é a hora ou talvez o medo vai travar essa pessoa de seguir? Perfeito de novo. Ele pode ter medo de investir. Sabe ah, por quê? A ah, zona do conforto. Ah. A rotina é agradável. Entendi. Todo dia eu abro, a loja está cheia, eu vou olhar o meu faturamento, o faturamento está bom, os funcionários estão ali trabalhando cada vez mais e ainda não estão reclamando. Entendi. Então eu vou deixando, vou levando, etc. O bairro está crescendo, o movimento crescendo. Só que começa a chamar a atenção dos concorrentes. Hum. Então é hora de eu fazer uma espécie de cerca, de proteção contra os concorrentes. Entendi. O que, que acontece em, em por exemplo, o, o segmento de farmácia? Uma empresa abre uma farmácia num bairro de Boston e ela percebe que está crescendo. Ela abre uma segunda, ela escolhe um terceiro ponto-chave estratégico. Quando vem os concorrentes, ela já está colocada. Ela já tem o um domínio, ela já está na cabeça dos As outras terão muito mais dificuldade de entrar. Entendi. Isso é muito comum de acontecer. Então, tem hora que você tem que crescer até para se proteger das, dos concorrentes. Claro, e para atender melhor os seus clientes. Entendi. Então, eu vou abrir o leque. E tem hora que você tem que fechar o leque. Fechar o leque não significa necessariamente você reduzir a sua empresa, mas esperar. Esperar para crescer. Tem, alguma, tem uma loja aqui no Brasil que, como está dando certo, ela está abrindo lojas, abrindo lojas, abrindo lojas, fazendo investimentos até acima da sua capacidade. Se passar esse momento de grandes vendas por um momento que tem que saber avaliar se é um momento passageiro ou se é uma realidade. Então, algumas empresas têm feito isso, elas crescem, crescem, crescem, depois elas têm que, elas têm que decrescer de novo. E aí, muitas vezes, a imagem fica prejudicada junto ao mercado. Hum, Pô, a empresa bem. cresceu, abriu loja, agora está fechando loja. Então, cuidado. Vamos abrir a loja quando a gente tiver efetivamente uma certeza, quando a gente tiver é, um espaço que a gente tem que segurar, que a gente tem que dominar. E não abrir porque a gente, por uma questão pessoal do dono, ah, está tá crescendo, eu quero crescer, eu quero ter mil lojas. Não, não é assim. O que o, que, que o mercado quer? O mercado quer mais lojas? O mercado quer um site mais poderoso? É, quer entregas? Ele quer o Omnichannel? Ou seja, ele quer mais é, formas de entrega? Uhum. Eu vou crescer. Crescer significa aumentar a sua forma de entrega. Que legal. A sua disponibilidade. Então, eu posso abrir o leque e fechar o leque. Segurar o leque, pelo menos. Entendi. Agora, é, eu vou falar de um assunto aqui que pode ser que não tem nada a ver. Tipo, horário de funcionamento, né? É, o CEO ou os empreendedores O pessoal que está assistindo aí Eles devem rever o horário de funcionamento Ou eu estou viajando aqui O horário de funcionamento tem nada a ver com a empresa Está de boa, abre 8, fecha 5 E está tudo tranquilo Tem sim, né? tem a ver com, essa, com esse sentimento De eu sou o dono Eu sou o poderoso A minha empresa está crescendo E o horário de funcionamento, sabe por quê? Hum. A cada geração As pessoas mudam seus horários de trabalho nos Estados Unidos isso é muito comum. Você tem o, o, Nova York não para, Boston não para, São Paulo não para, Belo Horizonte ainda tem um certo, ainda pode esperar um pouco mais. Mas muitas vezes tem algumas lojas, algum tipo de. de, de alguns alguns é, entregadores de pizza, vamos falar de pequenas empresas, uhum. tá? Que eles têm um horário limitado. Só que o cliente não quer esse horário limitado. São duas da manhã? Sim, eu quero comer uma pizza. São três da manhã, eu quero ir para o hospital. São, são, sei lá, quatro da manhã, eu quero pegar o, o, o, o, o trem, eu quero pegar o ônibus, quero ônibus disponíveis, eu quero farmácias abertas. As pessoas estão cada vez mais ampliando o seu horário. Antigamente, as pessoas acordavam num determinado horário e dormiam em outro. Essas novas gerações, os meninos, muitas vezes tem gente que é, que é, que é chamado de noturno as pessoas têm um sistema de, no... de noturno, ele começa a funcionar à noite. Tem uhum. gente que escreve muito à noite, tem gente que gosta de conversar, de ligar para os amigos a partir de 11 horas. O que está acontecendo? Uma mudança radical nos costumes das pessoas. Então, o que, que acontece? Eu tenho que repensar o seguinte, a minha empresa, quando fecha às 10 ou quando fecha às 11, o meu restaurante, quando fecha meia-noite... Eu estou atendendo às necessidades dos clientes ou estou atendendo a minha necessidade? Tipo aquele negócio, você está no restaurante com sua família, uhum. aí vem o cara, vocês vão pedir mais alguma coisa, a cozinha já está fechando. Você já viu ah, isso? Ah, demais! Isso é desagradável, <risos> é. isso é desagradável. Peraí, meu filho ainda está comendo, <risos> ah, é, é. o é. chopo está maravilhoso. <risos> <risos> tem, tem muito isso e é muito desconfortável quando isso acontece, pelo amor de Deus. Ou quando você... Você tá, quando você tá num lugar comendo, às vezes é bafê, né? Aí a pessoa já chega meio que recolhendo ou traz a conta Nossa antes da hora, né? E já sai... É complicado demais, não precisa disso, hein, professor? É, e tem, e tem casos, já viraram meme aqui, ah. né? Por exemplo, tá todo mundo bebendo, todo mundo ali, aquela, aquele grupo, quinta-feira, ah. sexta-feira. <risos> é, aí o dono, isso, isso é um caso real, o dono ah. chega às 11 horas sai pegando a cerveja pela metade, o prato no. pela metade. Aí o pessoal, mas, mas que é isso, que é isso, que é isso? Estou fechando, no. sem papo. Aí o pessoal começou a ficar chateado. Depois virou é, um, um momento de graça. O pessoal começou a ir e começou a fazer esse tipo de coisa só para ver essa cena e filmar. Etc, etc. <risos> tudo bem, essa é uma exceção é uma brincadeira, o normal é. é que você fique até a hora que você quiser a, a empresa quando fecha o restaurante a empresa quando fecha a farmácia Entendi. ele não está preocupado com você que é o cliente, ele está preocupado com seu, seu, a sua questão administrativa em não pagar hora extra em não ter que admitir um funcionário que vai trabalhar de duas às seis da manhã Entendi. então a empresa tem que passar a pensar mais no cliente Entendi. nos desejos e nos horários dos clientes e não nas necessidades é, de, de economia dele, na redução de custo dele. Que legal isso aí, isso é importante, viu? Pra, é, é, tem uma, uma frase, me corrija se eu estiver errado, no empreendedorismo, deixar de ser uma eu presa para ser uma empresa. Né? Perfeito, é, perfeito. É, o cara... Eu presa, é tudo que me interessa eu faço. Entendi. Então, está na hora de fechar, eu fecho. Não, peraí aí, qual o horário de fechar melhor? É o horário que me, é melhor para mim, porque eu não pago hora extra, porque eu tenho eu posso fechar, que a prefeitura não me multa, etc. Não, o melhor horário de fechar é aquele que os clientes falam assim, ó oh, muito obrigado, nós estamos indo, e aí você não tem movimento mais. Mais alguma coisa? Não, muito obrigado. Mais alguma coisa? Vai de mesa em mesa. Ou as farmácias, por exemplo. É muito comum as farmácias, é, já estão adotando um pouco isso, elas fecham as portas. E atendem 24 horas, com a porta semi-cerrada. Semi uhum. Por questões de assalto aqui no Brasil, tem muito disso. Uhum. Mas muitas empresas fazem horário, padarias, fazem o horário que quer. Você está chegando às 11 horas de uma gravação, por exemplo, você quer passar na, na, numa, numa, numa padaria e levar um pão gostoso, quer levar uma água mineral para a família, está tudo fechado. Então, as empresas têm que se adequar as novas exigências dos clientes. E essa molecada que está chegando agora no mercado de compra, o pessoal que está 11, 12, 13, que está começando a ter seu salário, uhum. a ter ali um dinheirinho, eles, eles são noturnos. Eles são pessoas que, de madrugada, eles querem parar de jogar o game às três horas e querem comer uma pizza. A gente vão comer uma pizza? vão Aí você tem que ficar procurando pela cidade onde tem uma pizzaria de qualidade aberta. Então, esse horário parece uma coisa muito simples mas ele é fundamental. Você quer comprar alguma coisa, você acordou de madrugada do eu quero comprar uma televisão de 75 polegadas. Você entra no site, você consegue comprar. Sim. E os pontos de vendas físicos? Também tem que se adequar. Senão, o, o, a, as vendas digitais vão tomar o espaço todo delas. Entendi, e eu quero entendi. todos os espaços. É, as empresas têm que ter o um omnichannel. Eu quero todos os espaços disponíveis 24 horas. Caramba, olha aí, vamos que vamos, hein? Desafiador isso aqui hoje no programa Negócio Fechado. Agora, é, vamos falar de uma outra coisa muito importante, que é a comunicação. Por quê? E qual a importância de se ter um plano anual de comunicação? E que plano seria esse? É, a gente tem um, normalmente, tem um plano empresarial, uhum. a coisa é mais complexa um pouco, mas dá para a gente levar para um, um caminho muito simples. Depois eu tenho um plano de marketing. Uhum. Dentro do plano de marketing, eu tenho o plano de vendas, uhum. quanto eu quero vender em 2022 e que tipo de comunicação eu preciso fazer em 2022 e 2023 para que eu possa atrair clientes o tempo todo. Então, quando a gente fala em comunicação, todo mundo só pensa em propaganda. Então, mas, na verdade, a gente tem muito mais instrumentos. Então, você tem a propaganda, você tem a publicidade, você tem a placa, você tem o uniforme, você tem a sua participação nos sites todos, né? toda a sua comunicação digital. Tudo isso você tem que ter já planejado, um investimento, um dinheiro separado para isso. E vai depender muito do seu público. Olha, nós estamos precisando, como está crescendo muito o número de pessoas jovens que é, estão comprando os nossos produtos, vamos comunicar com eles através de meios através de, de digitais vamos criar um site, vamos é, trabalhar mais no Instagram, vamos mudar a nossa linguagem, que é fundamental. Aquela linguagem de 10 anos atrás não funciona mais hoje. O jovem tem um linguajar diferente. Então, eu tenho que ter um plano. E esse plano tem a ver, é importante, porque é, o que, que acontece? A cada dois, três meses, eu tenho que saber quanto eu vou gastar, quanto já está separado, de, de, de, de eu chamo de investimento, de investimento para eu poder pagar as empresas, as redes de televisão ou o, a, a turma que faz aí o, o, a comunicação digital. Então eu, nós vamos ter que ir fazendo adequações. O bacana de todo o plano, Freire, e todos que nos, que nos ouvem e que nos veem, o, o, o bacana da comunicação é que você. do plano é que você pode mudar. Hum. Tem gente que fala assim, Rogério, para que, que eu vou fazer? Eu vou fazer um plano se eu vou ter que fazer mudanças. É exatamente por isso. Você tem que ter um caminho para você sair fora dele. Então, você tem que ter uma estrada muito bem feita para você sair dela, ir para outros caminhos, voltar para essa estrada. Se você não tiver uma estrada que direciona, você vai andar de maneira... É, é... Então, tem empresa que joga na televisão, joga no rádio, tem empresa que joga no digital, no Instagram, no Facebook e acaba ficando perdida. Faz fazer o seguinte, vamos planejar 2022, 2023, quais serão os meios que nós vamos utilizar de comunicação mais adequados. Aí vem aquela pergunta de novo, insistente. E se mudar? Se mudar, você faz adequações no plano. Mas sem o plano não funciona. Igual a vida. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas tem, você tem que ter um plano. Ah, eu quero atingir isso. Eu quero conseguir a minha empresa. Eu quero conseguir crescer. Eu quero ver meus filhos estudando. Você tem que ter um plano. Ah, mas o meu filho resolveu fazer uma outra coisa. A minha empresa, em vez de ser do tipo... É, do, de, um, de um negócio A, vai ser de um negócio B. Mas você tinha um plano e você sabe para onde que está caminhando. Entendi. É, e planejamento é essencial em tudo, né, professor? Principalmente o que você está dizendo aí, não tem como escapar de um planejamento, né? Tudo, nem tudo que a gente faz, até o caminho que você vai seguir até, até a, a, a, a, o programa, até o trabalho, você tem, você tem um caminho aqui, ó, tem um caminho melhor a ser seguido, não é isso? É. Ó, eu vou pegar aquela rua ali, hum. hoje eu vou de Uber, mas, mas amanhã eu vou de, de metrô... Então, quer dizer, você tem que ter um plano para tudo. Ah, não, hoje o metrô está tá, tá cheio? Então, faz o seguinte, como eu já, eu já fiz um planejamento, é, três vezes por mês, sei lá, cinco vezes por mês, o Uber está previsto no meu orçamento. Então, você vai de Uber. Então, você tem uma vida melhor, uma vida mais qualificada. Sabe que você falando disso aí, me veio a memória aqui agora, de, dessa questão de planejamento, quando a gente olha para o GPS, né? você vai para um lugar que você talvez não saiba, você coloca no GPS ele já te dá o planejamento todo de onde você está indo, né? de onde você Esse. deve ir. Aí no, em algum momento, se tem muito trânsito ou dificuldade no seu negócio, ele vai te mostrar um outro caminho. E planejamento, acredito que seja isso, você traçar um caminho, mas vendo outros segundos, terceiros caminhos, caso em uma dificuldade, você saiba por onde você ir. Seria isso, professor? Nossa, é exatamente isso. Então, se você com o GPS, você tem o caminho, o caminho de, de melhor resultado. Mas uhum. se, se surgirem dificuldades, você tem como mudar. E depois, se for o caso, você sai daquele período, da, da, daquela zona ali de conflito, né? uhum. daquela zona que tem, por exemplo, o trânsito muito ruim, houve uma batida, houve um congelamento ali da, da, da, em cima do asfalto, aquela coisa toda. O que, que é? Você sai daquele pedaço, uhum. depois, quando estiver limpo, você volta para aquele pedaço. Se você não tivesse o planejamento, se você não tivesse o GPS, uhum. você estaria andando aleatoriamente. E esse é o pior caminho, é quando você vai aleatoriamente sem saber exatamente qual o melhor caminho a seguir. É perfeito esse exemplo aí do GPS. O GPS. Você sempre falou, você sempre, aliás, defende é, a prática de mais liberdade é, de ação dos colaboradores. O que, que é isso? O Que liberdade é essa de colaboradores? O que, que você quer dizer quando você defende essas coisas? Ah, Sim. Você vê que nós falamos de planejamento, nós falamos de, de investimento, de crescer, de não crescer, mas nada disso vai acontecer se você não tiver uma equipe eficiente, uma equipe eficaz. Qual é o grande gestor, o grande CEO, o grande empreendedor? É aquele que monta equipes fortes, é aquele que monta times fortes. Entendi. E à medida que você monta times fortes, o que, que você tem coragem de fazer? De, de, você, você consegue passar, você consegue passar para o, o, as pessoas é, atividades. Eu confio em você, então essa atividade que eu faria, você faz, combinado? se chama outra pessoa, essa atividade, você é o melhor dela, você é melhor nela para desenvolvê-la do que eu. Então você fica com isso. Então o que, que você, você faz? Você delega a delega... eu, eu confio profundamente na delegação, eu sempre fui um gerente, um gestor a minha vida inteira que delegava, o que, que eu fazia? Procurava os melhores funcionários, buscava, captava, trazia, trocava por outros, mas eu tinha um grupo de primeira qualidade, um time de primeira qualidade. Certo? Não vou nem falar, dar exemplo aqui, que pode complicar. Uhum. Né? Time de primeira qualidade, time mundial, ah, etc. Campeão três, quatro ah, vezes. Ah, etc. Boa, boa, gostei, gostei. Certo? Eu não vou nem falar, para no geral, toda uma polêmica, ah, negócio de pênalti. Muito etc. Bom. <risos> gostei. Mas então eu preciso ter funcionários bons. Ah, aqui, Freely, vejam, vejam, gente, que coisa interessante. Você passa a ser um gerente livre um gestor hum. livre empreendedor ali o que você vai fazer? Você vai buscar novos investimentos, você vai defender mais verba junto à diretoria, você vai procurar novos fornecedores com melhores preços, ao invés de fazer atividade operacional. Oh. Atividade operacional, atividade de supervisão, passa para os caras bons que você tem. Você precisa ter caras bons com você. Se você tem funcionários, funcionários colaboradores de alto nível, você delega, delega, delega. E eles vão ficar felizes, porque você confia nele. E você vai ficar feliz, e você vai ficar feliz porque você sabe que você pode sair, viajar, sair de Boston, ir para outros lugares, fazer um trabalho de busca, de, de pesquisa, sabendo que a coisa está funcionando. Então, delegue. Delegar é fundamental. Para delegar, você precisa ter uma equipe forte. Para ter uma equipe forte, você precisa pagar comissão, você precisa pagar bem e você precisa motivar o ser humano. Entendi. Criar um ambiente motivacional. Então, aí vai. Quer dizer, se você tem isso, o que nós falamos tudo antes aqui, nessa, nesse bate-papo, funciona bem. Porque você tem uma equipe forte. Equipe forte, para mim, é determinante. Você tocou num ponto muito importante aí que eu, eu vejo muito isso, né? Às vezes a empresa parece que não cresce, porque o cara que é o dono, muitas das vezes, ou o CEO, sei lá, o que você quiser chamar, ele tá tão preocupado em fazer a empresa caminhar que não tem ninguém preocupado com a empresa crescer. Aí quando ele sai daquele meio e coloca alguém, é o que você tá dizendo, né, para fazer aquilo que ele faz, ele tem tempo para fazer a empresa crescer e correr atrás de outras coisas. Tive um exemplo muito parecido com isso. Eu fui numa empresa de um, de um amigo aqui, se não, semanas passadas. Sim. E ele me dizia o seguinte: olha, rapaz, eu encontrei uma pessoa muito boa, treinei ela e ela é muito top. Agora ela faz tudo o que eu faço. Eu não preciso me preocupar com nada. E eu estou fazendo outras coisas. E a empresa está voando. Eu falei, caramba, cara, que legal. Eu falei, ele falou assim, essa foi a grande sacada, que eu demorei demais para poder aprender, não sei o quê. E a empresa, diga-se de passagem, tá muito bem, obrigado, viu, professor? Você falou certo, essa é a grande sacada. Você é o diretor, é o dono, é o empreendedor, aquele que está que tá começando o evento ou que está levando né, a empresa para frente. Faz isso, delega, põe os caras bons né, para poder fazerem, dá para eles liberdade de decisão. Porque eles. Oh, você já capacitou. Né? E se ele errar, banca. Uhum. Aí a gente banca, o dono banca. Sim. Ele errou, mas ele errou por, por uma questão lá, como qualquer um erraria. Então, o que não pode acontecer é o dono ficar querendo tomar conta de tudo, das pequenas coisas, da, da, da, da, da faxina da empresa, da, da cobrança da empresa, do caixa, da hora de abrir, da hora de fechar, da, da ilumina... Não, tudo isso você pode é, delegar e você vai ficar livre para buscar investimentos. Você vai ficar livre para fazer uma viagem e conseguir uma, uma parceria nova. Fornecedor hoje é um negócio complicado, Conseguir bons fornecedores. Ah, então que que o você, que, que você faz? O dono passa a ser um negociador da empresa. E o dia a dia? Dia a dia você tem um time de primeira. Sensacional. É isso que é fundamental. Sensacional. Professor, sempre um prazer ter você aqui no nosso programa. Queria pedir para deixar a frase da semana aí para gente. Final de semana chegando. Vamos que vamos. Refletir bastante aí no rumo da empresa, dos negócios, do business, da vida... Né? e nos ajude aí. Com certeza, é um prazer, é todo meu, né, de estar tá batendo esse papo com vocês aqui, e a frase de hoje tem um pouco a ver com, com essa questão aí, que é o seguinte, não considere nenhuma prática como imutável, mude e esteja pronto para mudar novamente, Uau. não aceite uma verdade eterna, Dalai Lama. E, ó, Dalai Lama, muito bem. Não existe uma verdade eterna, não existe uma situação definitiva. A vida ela é mutável e nós temos que aprender com a vida. Então, você que está no business, está no negócio, meu amigo, vamos mexer os pauzinhos, vamos mexer o doce, né? sai desse marasmo aí. Há 200 anos fazendo a mesma coisa. Ah, não vou mudar. Não tem essa história, né, professor? Tem que mudar, né? Tem que mudar porque é mutante é o mercado, o mercado muda o tempo inteiro, o ser humano muda e as empresas têm que estar junto ou de preferência à frente dessas mudanças. Muito bem. Meu querido, obrigado mais uma vez, estamos junto. Obrigado pela parceria e paciência. Estamos junto. eu que agradeço a você e todo o público aí. Estamos, estamos juntos aí, mais uma vez. Muito obrigado por tudo. Se Deus quiser, volta na semana que vem. Senhoras e senhores, eu fico por aqui. Versão estendida do nosso programa, agradeço, peço desculpas por algumas coisas, enfim, muito obrigado pela parceria de vocês, vocês são demais, Vitão tá aqui, a Andrea dizendo que foi top, e ela destacando que aqui no Rio de Janeiro, na Zona Sul, supermercados, ah, se você quiser fazer compras na madrugada, pode, ela tá dizendo que lá então a coisa anda, a coisa funciona como você bem destacou aqui, meu queridão, muito obrigado, viu? Eu que agradeço mais uma vez, obrigado aí pelas participações e é um prazer estar junto com todo mundo aí. Tamo junto. Senhoras e senhores, fico por aqui. Beijo no coração e até amanhã. Tchau, gente! Fica com Deus! Até amanhã!